Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí, família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e no vídeo de hoje eu quero mostrar a diferença para vocês aí, ó. Da Twister 2023, Twister 300, para Twister modelinho antigo, Twister 250. Essa aqui é a 2021, tá? Não tem mais a 2022, já acabou aqui na loja. Mas é praticamente a mesma moto, tá? Vou mostrar para vocês em detalhes a 300 e a diferença da 250 e eu quero que você comenta você achou que a Honda acertou ou a Honda errou quando fez agora a Twister 300 cilindrada você achou essa moto bonita ou não ó uma moto para outra a 300 desse lado a 250 aqui, o que, que você acha? A Honda acertou ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Vou falar para vocês também algumas especificações técnicas A diferença de uma moto para outra Nesse vídeo aqui está bem completo Espero que vocês gostem e deixe o likezão para fortalecer, fechou? Olha para você ver, ela acabou de chegar, chegou hoje Aqui na Honda, já vou gravar aqui para vocês Porque essa moto já está vendida Está 0km sem placa E ela já vai ser, ser entregue para o comprador dessa moto aí tá de parabéns a moto ficou muito bonita na minha opinião eu quero falar para vocês as principais diferenças praticamente rapaziada é outra moto se eu olhar uma moto e a outra você não fala que é a mesma tá ó na, na dianteira a parte frontal do farol ela mudou completamente tá ali na 250 como você pode ver a iluminação dela não era LED só tinha os piscas em LED Agora, na Twister 300 ela é full LED esse farol aqui ficou animal ficou muito top pisca em LED iluminação toda em LED na minha opinião ficou muito bonito que que vocês acham o design ficou o farol bem puxado para trás ele tá bem inclinado na minha opinião ficou muito top ficou muito esportivo esse farol tomara que a Honda traga esse farol também para modelo da moto 160 cilindradas outra coisa que mudou aqui a carenagem do tanque também mudou bastante essa asinha ela é bem maior na modelo 250 na modelo 300 cilindradas você vê que ela é bem tem um design bem arrojado é uma asinha menor também ó é plástico essa é outra diferença que você pode ver da 300 para 250 tá outra coisa que mudou para a lama para a lama como você pode ver ele também é duas cores na twister 300 mas ele mudou o design, ficou com um design também mais esportivo Na 300 cilindrados, vou mostrar para vocês ver Aqui também então um adesivinho. Aqui o design mais esportivo Com linhas mais retas Da Twister 300, ficou bem legal rapaziada As duas motos você encontra na versão CBS e ABS tá? A Twister 300 na versão ABS tem na cor dourada e na cor vermelha que é essa que você está vendo e na versão CBS tem na cor cinza e na cor vermelha que vocês estão vendo beleza A moto ficou bem top outra diferença como você pode ver aqui embaixo da Twister não tem nada é liso aqui na Twister 300 já tem esse tipo como que chama isso aqui esqueci o nome mas tem esse, essa, essa parte de plástico aqui que dá um design também mais esportivo que geralmente só moto grande, carenada que tem. Vocês acham que isso aqui é bonito ou não, rapaziada? Tem gente que tá falando que é feio. Tem gente que acha que é bonito. Vamos ver se o pessoal vai comprar a moto, vai tirar. Mas ele é bem legal, é de plástico, tá escrito Honda. Eu acho que dá um ar mais esportivo pra moto, sim. Outra diferença é na questão do motor. Vocês podem ver aqui, ó. O motor, além de ser maior, né? Ele é pintado em preto, a parte de baixo. E na Twister 250 ele não é pintado rapaziada essa é outra diferença aí as duas motos têm transmissão de seis velocidades tá é bem bom uma coisa também que mudou que eu posso ver aqui a medida do pneu na twister 250 eu tenho até anotado aqui tá o pneu dianteiro das duas motos é igual mas o pneu traseiro da twister 300 ele é mais largo aqui na 250 tem um pneu 140 70 17 e aqui na twister 300 cilindradas temos o pneu 150 60 17 Beleza uma coisa também que mudou a moto ela mudou o escapamento o escapamento da twister 250 ele é bem grandão tem esse essa parte para proteger a perna da pessoa em aço escovado bonito mas o design da Twister 300 ficou mais top ainda Ficou um, um escapamento menorzinho, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Passar pro lado de cá É um escapamento menorzinho Geralmente eles usam em motos maiores Esse escapamento Tem uma proteção também, é pintada, tá? Deixa eu ver É proteção aqui e proteção aqui Só que aqui é pintado de preto Aqui é pintado de... Dessa cor cinzinha Outra diferença, rapaziada nas duas motos, tanto a modelo 250 quanto a 300, já tinha iluminação traseira em LED, tá? Mas mudou totalmente a traseira, mudou as alcinhas também, aquela lá é pintada em preto, ó, ficou bem bonito. Aqui na 250 é nesse nesse coraço escovado, mudou também a questão desse, desse paralaminha, tá? Mudou o design dele. Olha para você ver como que é o da 250 e o da 300 bem mais esportivo eu acho que o pessoal vai acabar tirando esse esse para rabeta aqui parece que é ferro hein rapaziada é ferro com plástico não sei se dá para tirar mas ficou bonito não acho feio O que vocês acham você acha que a moto fica melhor sem ou com a rabeta mudou também vou mostrar aqui para vocês desse lado a Twister 250 tem o banco, é, tem dois níveis, né, tem o nível de quem pilota, o nível do Garupa, mas ele não é bipartido Aqui na Twister 300, ele também tem os dois níveis, mas ele é bipartido, você vai conseguir arrancar somente a parte traseira, tá É outra diferença, o que mais tem diferença aqui? Tem a questão do painel, mudou totalmente, tá, o painel agora é totalmente digital Completo, não tem a chave para ligar aqui a moto. A moto também liga a chave você coloca aqui no tanque, tá? Aqui na Twister 250 é o um modelo convencional, você coloca aqui na frente do painel. As duas motos em painel digital, mas agora aqui como você pode ver, vou até montar na moto para vocês verem como que fica a imagem. Aí vocês curte, imagina um motovlog assim? Ficou bem bonita, eu curti bastante, tá? O painel completasso, marca a rotação do motor, velocidade, indica a marcha que você está pilotando, tá? Muito bom, eu curti bastante, rapaziada. Uma novidade, que a Twister 300 tem tomada, aqui a tomadinha, ó. tem uma tomada bem aqui, para você carregar o celular, é muito top, rapaziada, Tá de parabéns a mamãe Honda. O tanque dela tem abertura esportiva, também igual da Twister 250 e o tanque dela aqui ó, ó é de plástico rapaziada, é melhor o tanque de plástico Eu acredito que se você cair, você consegue trocar somente uma parte, entendeu? Você não precisa trocar o tanque inteiro, como se for na Twister 250 Então, ah, levou uma queda, você vai trocar somente a parte esquerda, por exemplo, se ralar essa parte esquerda Eu acho melhor ser dessa forma, beleza? A princípio é isso rapaziada é outra moto. Vou falar agora da especificação técnica e de valor, tá? Tá aqui na minha mão. Deixa eu abrir minha colinha. Vamos ver. A Twister 250, ela é 149,5 cilindradas. Gera 22,4 cavalos na gasolina, 22,6 cavalos no álcool. Motor flex e tem um tanque maior, tanque 16,5 litros. Beleza? A Twister 300 cilindradas ficou mais forte ela tem 293 cilindradas aumentou aí um pouquinho a cilindrada 24,5 cavalos na gasolina aumentou aí dois cavalos de uma moto para outra tá então a 300 era, é mais forte tem 26 tem 24,7 cavalos no álcool o tanque dela diminuiu tá da turista 250 era 16.1 litros 16.5 litros falei errado e aqui a gente tem 14.1 litros, tá? Mas também consegue uma autonomia boa. Não é um tanque ruim. Questão de valores. É muito variável. Depende da cidade que você tá, tá? Na minha cidade, essa daqui, CBS, tá custando 22.500 reais. Comenta aí quanto que está na sua cidade a modelo CBS e a modelo ABS está 23.500 reais. Rapaziada tá no precinho top pela moto que é vai na concessionária ver ver se você consegue fazer o test drive eu tenho certeza que você vai adorar essa moto eu quero comprar muito essa moto vou ver se eu consigo comprar ela só tá faltando dinheiro né porque a moto tá num valor Ok pelo que ela entrega mas mesmo mesmo assim é 22 mil reais tem mais a taxa de documentação você vai gastar mais uns 1500 então a moto seria para uns R$ 24 mil reais à vista. Para você pegar ela emplacada, já sair pilotando. Tudo quitado, tudo pago. Eu gosto de pagar minhas motos tudo à vista. Para não ficar com dívida. Beleza? Eu quero que você comente, rapaziada. Comenta aí o que, que vocês acham. O que, que você prefere? Twister 300, Twister 250. Essa moto que não é mais fabricada, a 250. Você só vai achar usada agora. Beleza? Mas na minha opinião, a Honda acertou muito na Twister 300 cilindrados, ficou muito top rapaziada, vou gravar outros vídeos para vocês aí falando preço de consórcio e preço de financiamento, então se inscreve no canal pra você não perder, e já dá uma olhadinha aí se eu já não lancei esses vídeos, tá se você estiver assistindo é, bastante tempo depois que eu gravei, hoje é dia 6 do 2, aí você dá uma olhadinha porque eu posso já ter lançado o vídeo falando do consórcio dos detalhes e do financiamento da Tui 300 Fechou? Tamo junto aí, até o próximo vídeo. É nóis!